E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, É amigadão na área, e cara, há um tempo atrás eu fiz um vídeo do baú escolhendo as cartas do meu deck Eu peguei um baú do clã e fiz o baú, né, as cartas que vieram no baú escolherem o meu deck E na época eu tinha menos de 3 mil inscritos, e o pessoal gostou pra caramba desse vídeo E eu decidi então fazer novamente, agora que o negócio tá um pouco diferente, né, os inscritos aumentaram aí <risos> <risos> Aumentaram é tu tá interrompendo meu vídeo, cara. Assim não vai dar! Tá vendo, gente? Tô bravo aqui na frente da cama. Neto, me interrompeu. Vaza. Como vem um baú épico pra mim na minhas sequências de baús Eu pensei em fazer com o baú épico, só de jogar com carta épica Porém, só vem quatro cartas e o baú do clã, acho que vem sete, Se eu não me engano, vem sete. eu posso estar enganado eu não me lembro ao ah, certo Mas é só ver aqui Mas enfim, eu prefiro fazer com o baú do clã, já que vem mais cartas Aí eu consigo montar um deck mais fiel às cartas que vem no baú Beleza, então já tô aqui dentro do Clash Vamos começar, é claro, abrindo esses baúzinhos Grátis aqui, vamos, ver se vem lendária Já pensou se vem lendária aqui nesse baúzinho Michuruca? Eu nunca ganhei uma lendária nesses baúzinhos grátis, nesse daqui Já ganhei lendária grátis no baú do clã passado e eu fiquei muito empolgado, mano Já pensou se vem de novo? Mano, eu vou ficar muito, muito feliz Mas enfim, vamos abrir então mais um baúzinho de prata aqui Golem, Goblins, beleza Vamos abrir então agora aqui o baú da coroa Vem lendária, vem lendária, vem lendária Três gemas Torre Inferno, vamos ver morcegos, não vai vir lendária, mas tudo bem, cabana de goblins e espírito de Shello! É ok, ok. Agora chegou a hora de abrir esse baúzão épico. Vamos ver qual que é as cartas que vão vir nesse baú épico. Começamos com Fúria! Tá, tudo bem, tudo bem. Príncipe, três príncipes, não uso muito, mas é uma carta épica boa. Clone! Barril, barril. Peca, Lançador. <risos> Tudo bem, faz parte, né? Foi um baúzinho que veio de graça, então tá valendo, cara. Não vamos nem reclamar muito. Porque carta épica é difícil de ganhar. Veio também aqui na minha lojinha mais uma lendária: o Mago de Gelo, mas eu não tenho ouro suficiente, não tô podendo. Então vamos logo ao que interessa. Vamos começar abrindo então o baú do clã pra ver qual as cartas que vão vir, quais cartas que a gente vai ganhar nesse baú. Beleza. Bombardeiro, beleza. Então a primeira carta aí nós já temos é o bombardeiro. Vamos ver. Morteiro, mano, tô ferrado <risos> Tô muito ferrado, mas beleza Bombardeiro com mordeiro ali vai, vai dar liga, eu acho Não sei, ganho de Goblins Torre de Bombas <risos> Mano, tô muito ferrado Valkyrie, bom que a Valkyrie é uma carta tanque aqui, Goblins E uma carta épica Ainda, o Executor, então Tá valendo <risos> Tá valendo, deixa eu copiar aqui pra mim, não me esqueci qual são as cartas do deck? Bombardeiro, Morteiro, Gangue de Goblins, Torre de Bombas, Valkyria, Goblins e Executor. Beleza, cara. Vamos começar montando o nosso deck aqui. Né? Vou montar nesse deck aqui mesmo. Beleza. Eu sei que veio a Valkyria, que veio os Goblins. Deixa eu ver mais uma carta que veio. Bombardeiro. Outra carta que eu me lembro que veio aqui. Torre de Bombas. Beleza. Mais uma, mais uma. Qual que era... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu sei que vem executor, calma aí, executor, executor, não, tá, tá legal até, <risos> sei lá, eu não sou muito acostumado já com deck de construção, torre de bombas, enfim, morteiro, não sou muito acostumado, mas vamos tentar fazer alguma coisa, eu já assisti alguns youtubers aí que jogam com esses decks, então talvez eu não sou totalmente leigo, mas eu nunca joguei, enfim... <risos> Não sei se isso ficou meio entendível, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Tem também aqui a gangue de goblins. Opa, calma, quase que eu botei os goblins lanceiros. Mas cadê a gangue? Cadê você, gangue? Turma, toda completaça, beleza. Gangue de goblins também aqui no deck. Vai voltar mais uma carta e eu vou botar, eu acho que o Zap. Deixa eu ver se o Zap ou é se o Tronco. Acrescentei mais uma carta que foi o Zap E eu vou chamar aqui, obviamente Um desafio clássico, que eu não sou bobo nem nada E vamos ver o que a gente consegue fazer Com esse deck que o baú do clã escolheu pra mim Foi o baúzão que escolheu, escolheu ali Estamos jogando aqui contra o Bruninho Já tem gente me assistindo aqui Ó, Já tem gente me assistindo, beleza Vou começar atacando a gangue aqui O pessoal de certo que está assistindo Não vai entender nada, tipo assim Que deck é esse, João? <risos> Mas enfim, né, temos aí Vou fazer o que? Vou botar o um morteiro aqui mesmo. Vamos lá, de né, morteiro. Vamos ver que o cara vai vir pra cima da gente. Mano, você joga em alguma coisa, bicho? Vou tacar os goblins aqui. Beleza, ainda vai dar um daninho. Vai dar um daninho. Beleza, beleza. Se eu conseguir. Não, não vou conseguir parar a mosquiteira ali. Mas nós já temos, conseguimos né, chegar lá na torre dele. Isso é o que importa. Beleza, vou tacar minha Valkyria aqui. Valkyria, tacada com sucesso Ó, o cara veio de Mega Cavaleiro Vou tacar Torre Bom Torre de Bombas por aqui Bom que a Valkyria é uma carta muito, tanque, muito, muito, muito forte Mesmo Opa, o cara veio com essas duas cartas e agora meio que ferrou, hein Beleza Beleza, tem que ver o que eu vou fazer aqui Porque senão vai azedar, galera, bonito Ai, bom aqui Mano, vai azedar muito isso aqui Nossa, mano, Mega Cavaleiro contra o meu deck Não vai dar certo Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Esse zap ainda demorou 30 anos pra sair Tudo bem, cara Tudo bem O cara que tava, o cara que tava me assistindo até desistiu <risos> O cara saiu até da partida Mas beleza, levou tudo aqui Me acabou comigo Não, não, ainda não ganhei a partida <risos> Mano, tá muito zoeiro Esse negócio, o cara deve estar tá, tipo Caramba, o que você que tá fazendo O que você tá fazendo, Bigodão Beleza Vamos ver ali se a nossa valqueira, essa fazendo um tanquezinho ali, tanquezinho maroto. Beleza, ainda vamos conseguir dar um daninho ainda. A gangue vai parar aqui o mago dele, né? Vou botar mais a outra gangue aqui. Ai, focou. Calma aí. Vai ser complicado, nós dessa situação que a gente tá. Mas beleza, vou tacar um zapzinho aqui. Zapzinho 30 anos pra sair do, do lugar, mas tudo bem. Duas mosqueteiras, o cara quer fazer um combo de três mosqueteiras, mesmo sem ter a carta. <risos> Beleza, cara, ganhou de mim, ele até demorou pra ganhar de Era pra ter ganhado mais rápido Porque, ó, meu deck tá meio troll, eu não sou acostumado a jogar com deck de mordeiro, mas tudo bem Puxa a batalha aqui, estamos jogando contra o Midrasset, vamos ver, Midrasset do clã Loading <risos> vamos ver o que a gente consegue fazer Beleza, vou começar atacando os Goblinsitos aqui É, o cara começou atacando os servinhos dele, ok Vou tacar o meu executor aqui. Ah, tomara que não venha algum cara de construção. Que se vier muito chato. Beleza. Vou tacar aqui a minha Valkyria no veneno mesmo. Oh, eu sou um cara muito ousado. Eu sou um cara muito ousado. Beleza, a Valkyria vai tancar ali pro nosso queridíssimo. Opa! Opa! Bateu, bateu, bateu, bateu, bateu! Bateu, mas o nosso... Opa, opa Gostei de ver o que a gente fez agora aqui Conseguimos defender bem ainda o nosso que Vai fazer alguma coisinha ali Nada demais, mas enfim, fez alguma coisinha Tá tudo certo por enquanto Videorist, trata de... Cara, olha, eu não sou tão bom quanto o deck Com deck de construção, na verdade sou uma porcaria Mas eu senti esperanças agora Eu senti esperanças Vamos ver, ó O que, que a gente faz? Eu acho que eu vou começar... Com o bombardeiro aqui atrás, comecei com o bombardeiro aqui atrás. Ele veio de mago elétrico, tranquilo. O que a gente faz? Vou tacar um executor aqui atrás também, né? E vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, beleza, cara, beleza. Você vai ficar dando dano ainda. Opa, tá aqui aqui errado sem querer. Beleza, por enquanto, tranquilo Vou tacar mais uma Valkyria aqui Essas flechas aí, eu não entendi Mas eu só sei que vai bater Vai bater o meu Morterobis Que vai bater também Ok, a Valkyria ainda vai dar conta ali Vai dar algum daninho, deu mais danos Ixi, Nossa, é muito bom dar dano, galera Como eu gosto de dar dano É, do, dos outros é bom, né Mas agora receber é ruim Mas tudo bem, vamos, vamos se acalmar aqui Pra não fazer cagada Porque deck, ó, esse tipo de deck, mano É um deck muito fácil de você cometer cagadas Vou tacar a ganguesita aqui Nessa galera, beleza Vou tacar mais uma ganguesita nessa galera aqui Só pra aguentar a turma toda Na parada, vou tacar o um Morterovski Beleza, vai lá Morterovski Vou tacar a Valkyria aqui a Valkyria vai dar jeito desse cara Opa, o cara veio de peca agora Peca. o que, que a gente faz? Eu não faço ideia, vou tacar um Bombardeiro Aqui, um Zapzinho aqui Tuf, Zapzinho aqui Vou tacar mais... É... Ferrou, viu? Ferrou! Ferrou! Acho que a gente ainda consegue counterar. Conseguimos counterar aqui com um sucesso, bicho. Muito bom, muito bom. Beleza. Vou tacar a Valkyria aqui nessa turma que ela vai dar um dano. Um dano compartilhado. Um dano com a galera toda. Beleza. O Bombardeiro ali... Oxe, muito bom. Vou atacar mais um Morteiro aqui. Ah, mano. Se eu conseguisse me defender bem. Bem mesmo. Beleza. Beleza. aqui uma Valquíriazinha aqui. Valkyria, faça o seu papel, querida... Faça o seu papel que eu não tô te pedindo muito. Não tô te pedindo muito, o cara tá tentando levar a nossa torre no veneno. Mas, querido, não vai ser dessa vez. O bom é que ele gastou agora, né? Gastou os servinhos dele. Vou tacar aqui o morteiro. Provavelmente. É, tá. Beleza, tá aqui a gangue aqui. Seguinte, galera, aconteceu o mesmo erro da outra vez. Eu já fiz um vídeo do mesmo estilo, assim. Terminou do nada de gravar a minha facecam. E, na verdade, eu sei porque acontece isso. É porque eu gravo em uma qualidade muito alta os meus vídeos. E o arquivo acaba ficando grande e acaba parando de gravar. E eu nem vejo porque, enfim, eu não tenho visor da câmera. Então... Eu não consigo ver o que está acontecendo Aí acaba de gravar quando eu gravo durante muito tempo né? Porque, enfim, eu gravei mais vezes com esse deck Mas eu já vou dar um spoilers para vocês do que está acontecendo na partida né? Nesse momento o cara está tentando muito, muito ganhar de mim como eu sou muito bom com esse deck que o Baú escolheu para mim Brincadeira, isso não é verdade, eu não sou bom nem um pouco com esse deck né? deck de construção eu sou terrível Mas eu já vou adiantar para vocês que eu ganhei essa partida, Uhul! até que enfim, foi um sufoco demais ganhar essa partida O cara ficou tentando ali ganhar, né, tentando jogar Ariete, enfim, tentando, jogou, jogou até peca botou até peca em cena, bandida Mas enfim, eu consegui, né, ter o controle de toda a situação <risos> e ganhar a partida Mas cara, foi, foi, foi complicado, o deck de construção é uma coisa que eu não consigo jogar, é sério tanto contra... Eu passo o maior trabalho jogando com um cara que... Enfim, joga... Um adversário que joga com deck de construção, né? Cabana de Goblins, cabana de mano É um terror pra mim. É sério. É sério. Mas, enfim... Dessa vez eu consegui, né? A última partidinha ali suada no suor, enfim... Consegui levar, consegui levar toda a partida Enfim, eu tô assistindo aqui no lado a gameplay do que está rolando, do que rolou Eu gravei tudo certinho, tava gravando a facecam e do nada parou de gravar só a minha cara Né? Mas tudo bem Eu falei pra vocês que ia tomar mais cuidado com isso Mas cara, é sério, o cartão estava 100% limpo Eu não sei porque aconteceu isso, porque parou de gravar a minha facecam Mas paciência, paciência Tamo aí, importante que nós vencemos a partida, que deu tudo certo. E é isso aí, galera. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham de trazer mais vídeos assim, né? Esse desafio do baú, de deixar um baú, escolher a carta. Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre isso, viu? E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o um seu like aqui embaixo. E também de se inscrever no canal, se você aí não for inscrito ainda. Um beijo no coração de cada um e valeu!